Bom dia, gente. Que tal vocês irem dar uma volta comigo hoje? Olha quem que tá aqui querendo dar um bom dia também. Coisa mais linda. Oi. Oi. Bom dia. Oi. Hoje eu pensei que vocês podiam passear comigo um pouco. Então, que tal vocês irem pra base eu conhecer o lugar onde eu trabalho, conhecer a cidade onde eu trabalho e passear? Vamos embora tomar café que eu tô, tô com fome. Aquilo que a Carol falou pra vocês, uma vez, de sair de noite e voltar de noite, eu entendo muito bem. Só que pra mim, no inverno, é assim. Eu saio de manhã, tá escuro. E quando eu volto, já tá de noite de novo. Passo o dia inteiro dentro do escritório. Pelo menos eu saio pra almoçar, então eu tenho como dar uma caminhada no ar fresco e olhar um pouco o céu. Eu normalmente chego no trabalho. Entre 7h30 e 8 horas da manhã. E eu preciso de uma hora de viagem de trem até chegar lá. a gente acha um lugar pra sentar e relaxar com os bichos, no trem. A gente Bem vindos a Báser, Essa estação de trem, vocês estão vendo que o, o trem está bem diferente da que a gente pega mais fácil. Eu vi uma reportagem no jornal esses dias falando que essa estação aqui é a mais perigosa da Suíça porque a quantidade de tramos que passa aqui de pessoas e todo mundo fica atravessando na rua na frente do tramo de tempo em tempo a gente ouve a buzina, que é tipo um sino e o pessoal freando e tudo então deve ter acontecido alguns acidentes aqui olha que bonita a estação oh, o tramo chegando ali, o pessoal tudo passando na frente na verdade tá. Dá uma hora de porta a porta de casa até o trabalho uma hora contando o tempo de caminhada e é isso gente, estou no escritório agora bora desligar a câmera porque eu não posso filmar aqui no almoço eu vou levar vocês para comer a minha comida favorita aqui em Guadalupe. Até depois. <música> Gente, isso aí. O dia tá terminando. Indo pra casa agora. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como que é vir de trem, como que é andar por aqui. Vamos ver agora o que que tem de trem pra eu ir embora. Dependendo do horário que a gente vai embora é que nem andar de ônibus do Brasil. Por mais que seja um trem, que seja grande, que tenha bastante espaço Às vezes tem viagens de meia hora ou de uma hora que vão pessoas um pé no corredor porque não tem lugar para todo mundo olha que maravilha, saí cedo e meu trem tá aqui já, então dá para entrar e sentar aproveitar que ele tava tá vazio e filmar um pouco <risos> O trem que eu estou aqui ele é um trem que vem da Alemanha e ele vai até, até Milão, até a Itália. Então ele passa por diversos lugares e normalmente é bem cheio. Obrigado por me acompanharem, foi muito legal poder mostrar um pouquinho do meu dia para onde eu vou com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar para casa agora, descansar um pouco e gastar um tempo com a cara ocupada. Então, até depois. E trancado para fora. Chega assim filmando já, a gente não tá nem preparada. Tá de pijama? Ah! Eu tô assim, bonitinha daqui pra cima, porque eu tava filmando ah. pro outro canal. E assim daqui pra lá. Oi. Oi. Tudo bem? Pronto. Agora. Que bom. Gente, até senti falta de vocês hoje. Onde é que vocês estavam o dia inteiro? Passeando com o seu senhor Daniel. Levei eles pra passear, hoje. segura, por favor. Muito bem. Cara, ele olha pra você, olha pra mim Olha pra você, olha pra mim Você <risos> tá gato, hein? Tá lindo Tá lindo Gostei dessa combinação de cores Você tá trabalhando ainda, né? Sim Então acho que eu não vou nem tirar a bota que deu o leve ali pra fora Uhum. Tá bem? Vai, vai, dá a mão pra mim aqui Oh, uhum, melhor. Pai, depois não sei como que eu mostro com as costas Né? Deixa eu te de mostrar o que, é que o cara fez comigo hoje. Você acredita que ele nem me deixou escolher a cor? Gente, deixa eu contar pra vocês. Já que vocês chegaram agora, tem muitas novidades de hoje, né? Vocês não estavam comigo hoje. Eu, eu fui na Fise hoje de novo, né? Aí, me digam se isso é... Eu acho que isso é muito estranho. Assim, quanto mais eu penso nisso, mais eu acho estranho. O cara, ele, pra fazer massagem aqui, assim, até aqui, a minha dor é aqui, né, na lombar. Pra fazer massagem até ali, ele, tipo, no começo, nos primeiros dias, ele abaixava a minha calça e a calcinha, assim, um pouquinho só, sabe? Tipo, até o rego, assim, sabe? Aí, hoje, ele abaixou tudo. tudo. Ele, ele literalmente ficou vendo a minha bunda inteira, ele abaixou a minha calça até aqui, assim. E a calcinha? E a calcinha? É estranho, não é? Eu não sei, eu não consigo pensar numa justificativa pra ele baixar tanto a minha calça e a calcinha. Eu me senti super desconfortável, obviamente, e eu não vou voltar lá. Porque eu não sei lidar com essas coisas. Eu devia, depois eu fiquei pensando, eu devia ter falado pra ele. É, desculpa, isso é necessário? né Tem que baixar tanto assim? Ou... Mas é, como a gente tá a, tipo, mulheres principalmente, né? A gente a gente não fala nada, a gente fica quieta e fica tipo, ai não, deve ser coisa da minha cabeça, ou deve ser, sei lá. Vai que ele estava completamente puro no, no coração dele, né? No coraçãozinho dele. E não teve nenhuma má intenção e sei lá, só queria ficar mais livre para fazer a massagem. Mesmo assim, se eu não me senti confortável, eu devia ter falado. Devia ter falado. E eu não falei, eu fiquei quieta. E eu acho que é assim que começa um assédio. É assim que, que, que se possibilita um assédio, né? Me digam o que vocês acham, se isso já aconteceu com um de vocês, ou se você tem algum fisioterapeuta assistindo e, e acha que não, que é normal, que, que não teve mal nenhum no, no coraçãozinho dele <risos> Só pra complementar também, a Carol tinha falado, quando ela chegou em casa e ligou para mim, ela também falou que no outro dia ele tava fazendo massagem nela. E daí, quando ele apertou e doeu e ele percebeu que doeu na Carol, ele meio que fez carinho na cabeça da Carol. Tipo, ah, tadinha. Ele fez assim, tipo, ai, oh, dói, né? Pois é, e tipo. Isso não é um relacionamento de paciente, acho, fisioterapeuta é, eu e eu para paciente difícil, profissional. Né? Eu achei que não teve. Não teve cabimento isso, e daí, isso juntando com o fato dele abaixar a calcinha da Carol e a calça da Carol sem precisar é, fez a gente a ficar bem indignado. Bem indignado. Mas, mas eu devia ter falado na hora. Gente, o Dani acabou de me falar que ele já deu tchau pra vocês no trem. Então eu vim aqui dar tchau pra vocês também. Você já deu tchau, você não pode dar de novo. Eu sei, mas nós não falamos o que nós somos, somos gratos É mesmo. Eu sou grato pelo WhatsApp. Pela tecnologia de hoje em dia, que ajuda a gente a manter contato com os amigos e as pessoas e a família que estão no Brasil. Isso facilita um pouco a distância. É o WhatsApp, não é o WhatsApp. É o, o WhatsApp. Eu sou grata pelo WhatsApp. Eu sou grata pelo Pongo hoje. Porque ele é a paixãozinha da minha vida, depois do Dani. E família tudo mais. Minha bebê! Então boa noite gente, obrigada por assistir, um beijão pra vocês e até amanhã Até